Você estava com saudades de mim e toda a nossa equipe, eu não sei, mas disso ah, aqui você estava. Tenho isso. certeza. Ele podia apresentar o TVC agora aqui, né? Pois, você sempre fala, você não cansa. A casa é sua, é sua casa. Aqui a gente fala das matérias, a gente recebe nossos convidados. Gente, enfim. ele sempre fala isso porque assim, a nossa coordenadora está assistindo e vai que, né? Vai. Oi! Vai aqui. Oi! <risos> Tudo, Tudo bem? Tudo bem, querida? Linda! <risos> Mas olha, hoje o tema é muito bacana, né, Israel? É, vamos lá. Ó, maio não é o mês mais procurado para casamentos, mas é o mês que representa as noivas. Por isso, a Mari Verdã traz numa casa sua de hoje os mais belos vestidos para essa ocasião tão especial. Acompanhe. Maio chegou e com ele o sonho de muitas noivas, né? É claro que a noiva que vai casar este ano de 2023 já está com o seu vestido pronto, formalizado, mentalizado aí na sua cabeça, porque nós sabemos que casamento tem que ser planejado antes, não é mesmo? Mas estamos em maio, quem já está planejando o seu casamento para o final deste ano ou 2024 tem que acompanhar as tendências e por isso eu estou aqui na Renata Nogueira e ela vai Tá mostrando cada modelo pra gente Re, seja muito bem vinda ao a casa é sua e muito obrigada por nos receber aqui na sua loja linda Obrigada, o um prazer é todo meu receber aqui em nossa loja e olha só He, antes de você mostrar pra gente os modelos que você separou me fala uma coisa como que é a procura aqui na sua loja tem aquelas noivas que gostam daqueles modelos mais antigos ou elas estão querendo aí mudar né tão querendo seguir a moda de 2023 bom aqui no essa loja a gente recebe assim bastante noivinhas durante o ano todo e a procura costuma ser um pouco assim é, variada tem noivinhas mais clássicas é, noivinhas mais românticas mais modernas e a gente tenta sempre trazer modelos para atender é, ao máximo essa diferença e assim, de público no ramo de noivinhas ai que legal e me fala uma coisa é branco off nude qual que é a cor do momento eis a questão é... Me surpreendeu esses dias, que eu fiz uma pesquisa rápida no Instagram aqui da loja, e a maioria escolheu o branco. Olha! O branco. O branco ainda continua sendo o preferido das noivas, mas a gente atende uma grande quantidade também no off. Que legal! E me fala, antigamente tinha uma, uma coisa assim de pérolas, hoje a gente vê um pouco mais de strass. O que, que elas pedem? Pérola, strass, sem brilho nenhum? Pérolas... Sai muito é, noivinhas estilo assim mais romântico, sempre tem pérolas, é, muita renda, é, vestidos lisos, sem nada, sem nenhum tipo de aplicação. Já atende muito aquelas noivinhas assim bem minimalistas, então tá assim, um público assim meio a meio. Meio a meio, equilibrado, Equilibrado, aham. Né? Uhum. Vamos conhecer, vamos saber as peças que a Rê separou pra gente e os modelos de 2023. Sim! Vocês estão preparadas? Porque nós já estamos aqui com o primeiro modelo que a Tainá tá vestindo pra gente. Olha que lindo! Re, esse é um pouco mais romântico? Esse aqui, ele traz, assim, um misto de minimalismo com também o ar romântico. Por conta do detalhe da renda, ele é to... essa parte de cima aqui toda trabalhada, uma renda uma renda bem desenhada, com detalhes no punho, botões de pérolas, esse... todos esses detalhes lembra o romantismo, né? Sim. E esse tecido liso, encorpado, que já é mais minimalista. É um vestido que atende casamento civil, ensaio fotográfico e muitas noivinhas, Casa no civil, é, aproveita o mesmo modelo para a sua, cerim sua cerimônia mais intimista, para receber assim, familiares e é, amigos mais próximos. segunda opção que é para você que tem um casamento no civil. Olha que peça maravilhosa. Re, hey, por favor. Esse é um midi clássico, tubinho, bem noivinha mesmo. Ele é todo no off e bem estilo romântico, que ele é todo em renda. Detalhes de babados na manga, detalhes de guipir que é na gola. Isso traz um aspecto bem romântico. É um vestido que atende tantos noivinhas que vai casar civil... É, de manhã à tarde e à noite. É um vestido assim que transita por esses horários assim super bem. Olha, gente, por favor, Tana, só vira de costa a gente ver mais alguns detalhes. Olha isso, gente, bem acenturado, né? Muito, muito lindo e ainda conta com essa fenda aqui embaixo. E agora, quem gosta de vestidos longos, olha essa joia que a Tainá vestiu, gente. Lindo, lindo, lindo. Rê, por favor, comente mais um pouco deste vestido. Esse modelo lindo no longo, cheio de detalhes, rico em cada detalhe, vem atendendo cada vez mais as noivinhas que amam e que não abrem mão de fazer sua cerimônia no campo, lugar aberto ao entardecer. Então, esse modelo vem atendendo esse tipo de cerimônia. Olha só, ele conta com um tule aqui no decote também, né? Essa mula manca dele que valoriza muito aqui os ombros e sem contar com as costas. Por favor, Tainá, ter... dá uma... Uma rodadinha pra gente, olha só, gente, tem é renda, tem também esse tecido mais levinho aqui atrás, né, muito perfeito, Rê. só como cada vestido tem um toque especial e agora olha o que a Caroline Borges, cliente da Renata Nogueira, relata de como foi a sua experiência usando um dos modelos em seu casamento. Quando eu fui escolher o meu vestido de casamento, eu sabia que ele tinha que ser carregado de significado de quem eu era e na busca eu me deparei com vários modelos, saias cheias, manga bufante, muito brilho, que eram lindos, mas que não era eu. E aí, quando eu encontrei o um modelo, eu mostrei para Renata e ela, pelo detalhe da renda, reconheceu qual era a marca. Era um modelo simples, rústico, mas muito romântico. E fez a encomenda. Quando eu vi o meu vestido pela primeira vez, além de toda a emoção que o casamento traz, eu consegui me ver ali. Era como se toda a minha personalidade, os meus gostos, quem eu era, tivessem sido materializados, né? E isso deixou a, o meu casamento muito mais significativo, trouxe muito, muita felicidade mesmo pro nosso dia. E vocês acharam mesmo que eu ia perder essa oportunidade de provar uma peça de Renata Nogueira? Mas é claro que não, né, gente? Olhem esse vestido divo! Eu tava aqui falando pra Rê que eu já quero casar novamente. Rê, <risos> <risos> fala um pouquinho dessa peça para as meninas que estão nos acompanhando sim essa peça linda ela assim é um modelo assim que cada vez mais vem sendo procurado pelas noivinhas que querem realizar o seu sonho do, do grande dia um modelo assim romântico mas também moderno com mais volume nas saias aquele sonho de princesa sabe então a gente atende também essas noivinhas noivinhas que preferem estar é, comprando o vestido ao invés do lugar vem atendendo esse grupo de noivinhas Olha aí, gente. E olha, aqui na Renata Nogueira, além de ser tudo um sonho, gente, tudo, você encontra assim, ó, vai ter peças que vai ser feito exatamente pra você, para o seu sonho, para o seu grande dia. Rê, muito obrigada, viu? E Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, gente, beijo e até a próxima.